Galerinha do Mundo Steel Frame, eu tô aqui com o meu grande professor Almir de Gidrel, especialista de montagem. Por que que eu tenho que cortar a chapa de gesso pelo lado branco? Então, muita gente não sabe e às vezes fica com preguiça de virar placa, né Almir? <risos> <risos> e aí ele foi, pegou e mostrou pra gente por que que a gente tem que cortar sempre pelo lado branco, fazer as marcações pelo lado branco e não ficar com preguiça de virar placa e fazer a marcação pelo lado marrom. Vamos ver? Então, ó, você vê o que que aconteceu. A gente tem o lado branco todo embeçado, que é o cartão rasgado. E esse é o lado que fica aparente pro acabamento, né? O lado marrom como é que ficou? Todo certinho. Para que que o lado que fica escondido, eu vou deixar ele todo bonitinho, certinho? Não precisa, né? Então, Amir, o lado marrom é sempre para dentro da estrutura, né? Isso. E o lado branco é para fora. Sim. Então, assim, na verdade, a ideia é sempre marcar e cortar a placa pelo, pelo lado branco. Se tiver trabalhando com uma RU, pelo lado verde. Com certeza. Sempre pelo lado e o chá, cartão tá? branco é diferente do cartão marrom? Sim, com certeza. Tem mais resistência. Tem mais resistência. Por isso que a gente tem que sempre deixar o acabadinho bonitinho aqui, ó, pro branco. Então não vire a placa ao, ao, ao contrário, não corte ao contrário, faça o corte da sua placa de gesso certinho. Gostou dessa dica? Não tava planejada, né? Então se você gostou, Curtiu minha dica? Dica do professor Almir. Curta aqui, dê o seu like, deixa o seu comentário se você já cortou sua placa alguma vez, ao contrário, da maneira que não devia cortar e ficou assim, toda embeixada, com cartão ruim. Conta pra mim, pode deixar o um comentário aqui embaixo. Um beijinho, pessoal. Tchau, tchau.